Ventania atrasa chegadas de seleções da Argentina e do Brasil. Multidão invade área de hotel. Toma Previstas para a chegada às 20 horas e 30 minutos e 22 horas, delegações retardaram o desembarque por condições do tempo. Torcedores derrubaram grades e provocaram brasileiros. Quem não salta é do Brasil. O forte esquema de segurança não foi capaz de segurar a multidão que esperava a seleção argentina na chegada a San Juan. O desembarque atrasou por mais de duas horas devido às condições do tempo. Uma forte ventania na região de San Juan atrapalhou até mesmo a colocação da escada no aeroporto para a descida das delegações. A seleção brasileira enfrentou bastante turbulência antes de descer no aeroporto da cidade do interior da Argentina. Na chegada o ônibus da seleção argentina desviou do corredor formado por torcedores, que protestaram. De repente, começaram a saltar as grades de isolamento e se formou uma grande confusão na área do cassino, que fica ao lado do hotel da Argentina.